Vamos nós, diretamente do Alentejo para o Porto de Lisboa, Terminal 2, apanhar o, o voo da EasyJet, rumo aos Açores e neste momento estamos na Ponte Vasco da Gama. Já ligamos para a companhia que vai proceder ao estacionamento do carro, guardar estes dias, não é? Vamos a um sábado e voltamos na sexta-feira. Vai hoje, né? Dia 4. É. Vai voltar no dia 10 sim, às 22h30. Sim. Está ok. É. Depois depois aviso. Tá okay. Vem cá alguém buscar-me, não é? Sim. Só que a gente não entrega cá, A gente entrega no terminal 1. Ah, no terminal 1. É, Nós chegamos e partimos. Está Você tem que vir aqui até lá, não é? O autocarro leva vocês daqui Ah, o autocarro que vai é para lá. É o que é vocês mesmo. Certo. Ui, mandar, né? Obrigado. Boa viagem. Bem, obrigado. Sim. Sim. Já estamos. Entregamos as tafetas. Mete lá esta garrafa d'água aqui atrás. no terminal 2. e a neira ali daquele lado vamos lá ver o que é que... agora a raia vamos para aqui as casas de banho ficam ali para aquele lado 15 e... 36 Temos os vários rainers, Estamos a ver ali. Aquela cabine é a cabine dos verticais. Onde há uma coisa engatada, é ali daquele lado. É Pode apesar dos problemas e malas e qualquer problema que é, é daquele lado. Então estamos a ver também que aquela fila é para os bebés. Como a ver, se virem a um carrinho de bebés, entram para aquela fila. E, diretamente ali daquele lado embrulham com películas, né? como estamos a ver ali aquela mala, para não arriscar isso, vou ver sempre, e também se abrirem, ficam a saber, foi aberto também, Temos quase a chegar. Bom, meus amigos, eu fiz check-in online, ou seja, e pronto, comprei logo os bilhetes e fiz tudo online, de uh, qualquer maneira, quem fizer o check-in online paga mais 50 euros, foi que o meu colega pagou, um amigo que eu encontrei ali, e tem-se de nesta fila toda, quem fez o check-in online não precisa. No caso, pronto, temos aqui a aplicação uh, da Ryanair, e diz uh, Boarding Gate 202, uh, pronto, e é ali naquela ali, vamos ali direitos aquelas portas de embarque, e vamos lá, direitos portas de embarque, vamos agora, e temos que andar por este caminho todo, estão a ver, vamos lá, portas de embarque, temos ali as portas, Quase trás. Mas É de, um de barras ali. Ah, já li. Ok, já ali Vamos lá. para Depois para a escada Vamos aqui. Oi? Isso não temos. Estou a ver, meus amigos. Vamos nós. É a primeira vez. Vamos já ver. Esta aventura. Temos de esperar 10 minutos. Diz ali na. Quando eu ali. Temos de esperar 10 minutos. 10 minutos. A da bagagem. e tudo. Ok. E já passámos ali. segurança que não podemos filmar. Uh, estamos aqui nesta parte de espera. Caminha na zona de segurança. Uh, Eles mandam-nos uh, tirar tudo o que temos. Temos que tirar o chapéu, os óculos, o cinto, a carteira. Bolsa tudo vazio, as mulheres a mesma coisa. Nada metal, senão uh, atetado, não é detectado. Está completamente tudo. As garrafas têm que ir vazias, não é? Tem aqui uma garrafa atrás. Garrafa. Trouxemos uma garrafa, temos que despejar a garrafa. Temos um sítio para meter os líquidos. Despejamos a garrafa, temos que beber, não é? E pronto, cheguei, vamos a garrafa vazia e agora vamos encher a garrafa não sei assim, onda, ou compramos uma, ou vamos encher aqui acho que algumas de horas por ser assim, na e outros, outros é, podemos comprar aqui. Os preços os preços vamos ver aqui os preços de, das coisas. Não, vamos a ver aqui os preços, como temos. E já podemos levar para a um avião, estas coisas, como estão a ver. Estão a ver os preços aí no ecrã. Agora temos aqui uma água 2 euros, é, batatas fritas 2,5, bolachas 2,5, chocolate 1,80, um é, coca-cola 3 euros, compaix 2,5 euros, e meio, aqui há alguns snacks, temos aqui uns snacks 2 euros, isto é, poderia se pegar para do avião, temos aqui estes, estes doces, sumos e aqueles então, compaix estão aí embaixo 2,5 euros. E meio. Começa por mais baratos em cima, quase isso, né, que o chocolate só é 1,80€. E temos aqui alguns os meus cafés, deste lado, temos aqui os cafés, um café em grão, café descafinado, colete com leite, chocolate com leite, 1,50€, um voltar, café em grão, 1€, um Fuzão de cafeinado. Bebidas gourmet. Temos aqui várias. 1,90€. Jéssica, 1,90€. XL, 1,90€. Mas okay. assim. Okay. É isto assim. Vamos agora ver. Vamos ali ver as casas de banho. Vamos ali ver as casas de banho. Como é, que, como é que são as casas de banho? Vamos ver como é que são as casas de banho. Temos aqui a casa de banho dos homens. Vamos homens. A as Continuando, na aplicação da Rayaneira como podem ver aqui, está a dizer porta 202. É para lá que vamos agora, para a porta 202. Temos mais uma escada. Mais uma escada. Estão o bico de se Tabaco. 50 euros. Todos os Pode 50 euros o tabaco. Hoje, mas é Só tabaco. Mais fragrâncias. É, o é? Sim, é o volume. não temos aqui parte do tabaco. Se quiser almofadas para almofadas ah, aqui tudo um pouco não podem ver podem ver não, não é não quer é chocolate nenhum não, precisa, não, não nada. é nada temos aqui mais também milcas Aqui tem um pouco ao forte: saquinhos e bolsas, e, e tudo um pouco os galos e mais coisas daquele lado, as caixas de pagamento. E agora temos a porta, passar a porta 200-203 agora temos que ir para a porta respectiva e como, como diz na aplicação agora a porta 202 a porta 202 a porta 202 aquela porta 202, porta 202. Porta, 202. Porta, 202. porta 202 e temos aqui mas estas lojas, vamos lá ver as lojas como estou a ver esta parte aqui está a gravar estas lojas Ui, desculpe, podem comprar aqui as coisas como estão a ver e isto já passa tudo é por... passa tudo por... por parte da alfândega já pode levar tudo no voo é? estão a ver aqui as lojas de alimentação, postais telefone Acabaram as lojas é que é? a lado Se é que vai ficar contente e Eles chineses <risos> Vamos já continuar a ver o que é que temos aqui Vejam lá E daquela lado As lojas Um bocadinho forte e comida. Aquela parte dos restaurantes. Vamos ver a qualquer lado. aqui deste lado. Agora. Vamos ver. Enquanto se aguarda por o voo, espera-se. ver tem aqui muito. Muita oferta Estou a ver meus amigos Temos aqui muito Muitos cafés ok, Temos aqui McDonald's e tudo McDonald's As portas Mais umas entradas ali para o Shegan O ok, que é que aqui. é aquilo? Também não sei Vamos lá ver outro. Vamos lá ver aqui o... Menu do McDonald's. aqui que é que temos? Ah, está até desligada, vamos ver. Aquela. Vamos ver os preços McDonald's. Um restaurante. Uh, bebidas. Vidro frescante. 2 euros, 2,90 euros. 90. Ok. sanduíche menus. MacMenus. Temos aqui vários preços, sobremesas, Vamos aqui furries sobremesas mini ferries, sobremesas sundays, sobremesas outras, saladas, anduíches. Clássicos aqui mais Zeppimiles para a criançada, doridinhos, os acompanhamentos, saladas, ver, já temos aqui, faltou mais alguma coisa ou não? não? Parece que está quase tudo, novidades, temos isto, ok está a visto está a visto estão os preços mais ou menos em conta está tá como lá fora ainda está exorbitante em algumas coisas né? depende do, do que eles estão a vender uh -huh. okay. viemos aqui um bocadinho vamos aqui comer para... temos aqui a fatura para vocês verem aí em casa os lados, se pensarem ver ou não, ficou em 5 quanto é que foi isto? 5 e 4, 5 e 70, 5 e 2 ladinhos com cobertura de, de amêndoa, vamos lá prová-los, para ver como é que eles estão, muito bom! vamos a frente e até atrás, tínhamos que meter a cadeira de desvelhar e ali com as portas de... de embarque para aquele lado e o Silvio está ali, se a deliciar agora já... vamos lá aproveitar agora para comer um geladinho Existem alguns aeroportos que têm bebedouros para, para encher as garrafas, não é? No caso quanto, esta não teve, tive que encher na, na casa de banho, mas está aqui. Para quem não quiser pagar por água, não é? Pode encher, Temos aqui, um água potável, por isso, já sabem, é uma maneira de economizar mais alguns trocos. Eu trago duas mochilas, esta é uma mochila de cabine e pagamos, paguei esta atrás, esta paguei 20 anos por viagem. Ou seja, 20 euros para cá e 20 euros para lá. Ou seja, 20 euros para lá e 20 euros para cá. Esta está aqui atrás. da a neira, as medidas, que estão aparecendo no ecrã. Esta aqui é de borla, não é? é o, chamam a mala de. Quanto posso falar a borla as duas, não é? Esta fica debaixo do banco e esta fica aqui atrás. É, fica por cima. Por cima naquele compartimentozinho onde metem as coisas. Temos aqui e depois Males. Males hum. ali à frente já mostramos o... o bilhete de identidade e o bilhete tiramos a máscara um pedinho e, e mostramos o... o cartão de cidadão para podermos embarcar o ver o né? é que estamos a ver aqui atrás de mim, né? E agora é passámos aqui ao portão e seguir sempre a frente, Eu seguir sempre à frente. Como uh, tinha o bilhete prioritário, por isso vamos à frente dos outros. Uh, vamos ver ali a fila. Vamos ficar à espera. Chega a nossa vez. Parece que não é preciso. Vou o telemóvel, não sei. Vamos lá ver. De qualquer maneira, foi só mostrar os documentos. Não verificar as malas, nada disso, né? Passou o Rx. Agora temos ali os aviões e aí ficamos aqui à espera da nossa vez. Fazer aqui nossa mala. As pessoas vêm daquele lado, os prioritários e o... os aviões daquele lado. Eles estão a ver? Estão a ver. Por acaso não, não verificaram o tamanho das malas, passaram não. Como a ver para estas duas malas? Esta, uma mala de cabelo, grátis. Esta foi daqui. E aquela, 20 euros. E, passaram por 20 euros aquela. Para lá e depois para cá. Vindo para cá e vindo para lá. Não é? O que se aqui não passaram. Estão a ver? A mochila, até trouxe, trouxe uma bolsazinha. E a mochila normal. Até das minhas praias e não, não chegaram a dizer nada, podiam né? podia como traz as minhas mochilas, mas nem emblicaram, por acaso não correu tudo bem. Ninguém disse nada, não sequer me as malas do Pacífico, não abriam nada. Uh, trouxe um pingo para os olhos e alguns medicamentos, mas não, não verificaram isso, não é? Uh, Sem emblicar mais quase a garrafa de água, como eu tinha dito, de resto o meu foco é problema, passamos sempre na boa. E mais um autocarro. Todos disseram depois, quando viemos do avião, temos um autocarro que nos leva até onde está o carro que levaram para estacionar. Pagámos à volta de 30, quase 40-45 euros, até que foi. Que é mais barato, acho que a é 35 já estava ocupada. Continua a fazer entrar para aquele lado. e agora temos ali o autocarro que acabou de chegar vai nos levar ao avião vamos aqui que fazer uma com a outra vamos aqui para este lado vamos aqui no autocarro podem ver vai nos levar até ao avião e as pessoas vão sentadas. Vamos lá ver o que é que temos no percurso do avião. Mas é para aqui, mas depois é para lado. Vamos aqui para a espada. Estamos a ver. Vamos subir. Vamos subir aqui a espada. E seguindo. Há uma voltada. Vamos entrar no avião. Vamos Vamos colocar ele para aquele lado. Vamos continuar para a frente. O que, é é. é um é que é o F? É o F13. É o aqui? O 7 é. Fora 5, 6, 7. Fora 7 é. É aqui. Agora. Sim. Vou para aqui mexer-la em cima. Foi esta está. Vou tirar a água. Agora a mochila aqui para baixo. mochila cá para baixo. Vamos ver se ela cabe bem. Oh! Cabe a capa larga. A capa larga. Agora a mochila dela. Vai comer ali para baixo. Vamos aqui fazer as, as coisas que não tem que ser, vamos é, meter-nos é, isto aqui, guardas isso, vamos enfiar o cinto, vamos ver como é que fazemos agora, o que é, que é isto? É, ah, vamos lá meter aqui, vai apertar o cinto, vai ser isto, vai é, ser Temos aqui uma bancadinha. vai ter aqui o chapéu. Cá, aqui o chapéu. Temos as pessoas. Ver, o que é que temos aqui em cima? Agora, Pashir, Life Vesting, sai, de salva-vidas. Temos aqui o ar, as luzes, luz. e aqui o, o arzinho, mais ou menos. Assim fecha, assim abre. Assim abre, e assim abre não fumar é isto é o seu botão de emergência se calhar não, vamos fechar temos uma musiquinha de fundo e agora o que temos aqui isto é para se quiserem pedir uma coisa para comer está aqui podem apagar ah, não podem ver né? a aplicação deles dá para ver e os sistema de segurança como é que é como é que se vê estes coletos como a ver e as minhas pequeninas Aí temos aqui uma coisa, se não quisermos dormir aqui em paz oh, porra, isto abre e fecha e ali a mesma coisa abre e fecha vamos lá ver ali estão a ver está a tremer um bocado outra venda Lá ao fundo parece a vinil É uma proteção de vinilo aqui, e o vidro é do lado de fora, não vai diretamente ao vidro. Não, vou colocar. E não esquecer, eu tenho 1,92m, estão vendo aqui estão minhas pernas? ver, 1,92m chega ali, e aí, tem, temos aqui é, um cabidezinho para pendurar qualquer coisa, para, para pendurar a mala, ou isso assim, tem o um cabidezito. Uh, os, os assentos, não são reclináveis, por isso não pode dormir uma cesta. A não ser que muitas ninguém do lado e levantem e dormem aqui, né? Assim não dá muita coisa. Não temos televisão interativa, não temos Netflix nem, nem nada. Mas é o que low cost, é o que temos. Senhores, podereste que forma de fechar as nossas portas principais era que decimos, claro, que coloquem os vossos para eletrónicos em modo voo. Se não tiverem em modo voo, por favor desliguem-nos e mantenham os dois ligados a qualquer tipo de pré a bordo não é permitida, obrigada. Pedimos a sua total atenção para as instruções de segurança deste avião. Estas poderão ser diferentes de outros modelos em que tenha voado anteriormente. Por favor, remova os auriculares. Todas as saídas de emergência estão assinaladas com o sinal vermelho de saída e indicações no chão irão guiá-lo até à saída mais próxima. As saídas encontram-se em ambos os lados do avião. À frente, à meio e ao fundo da cabine. Todas as saídas estão indicadas no cartão de segurança. A saída mais próxima poderá estar atrás de si. Em caso de evacuação, você deve deixar toda a sua bagagem de mão para trás. Para apertar o cinto de segurança, insira a ponta de metal na fivela e ajuste puxando o ponto a ponta solta. Para abrir, levante a patilha na fivela. No caso de despressurização da cabine, as máscaras de oxigênio cairão automaticamente do painel sobre a sua cabeça. Permaneça sentado e puxe firmemente a máscara para ativar o fluxo de oxigênio. Coloca a máscara sobre o nariz e boca, seguro com o um elástico e respire normalmente. Não se preocupe se o saco não insuflar, o oxigênio estará a circular. Coloque a sua própria máscara antes de ajudar outra pessoa. Os peles salva-vidas estão localizados numa bolsa debaixo do seu assento ou no painel sobre a sua cabeça. Caso seja necessário, Remova o colete do envolve e vista-o. Passe a fita à volta da cintura e aperte à frente. Para insuflar o colete, puxe firmemente na peça vermelha. Existe um tubo para encher ou vazar o ar e uma luz para atrair a atenção. Não ensufa o colete até se encontrar fora do avião. Antes da descolagem, por favor verifique o cartão de segurança junto do seu assento, pois contém importantes informações de segurança específicas para este modelo de avião. É essencial que respeite todos os sinais a bordo e que as instruções da tripulação estejam cumpridas. Lembramos que é proibido fumar em todos os espaços deste avião. A sua bagagem de mão deverá ser guardada no compartimento superior ou debaixo do assento à sua frente e não poderá bloquear a passagem no corredor ou nas saídas. Agora, assegure-se que o seu cinto de segurança está apertado. Mesa recolhida, apoios de braço para baixo e persianas das janelas abertas. Para sua segurança, recomendamos que mantenha o cinto apertado durante todo o voo. Aparelhos eletrónicos, tais como tablets ou telemóveis em modo de avião, podem ser usados durante o voo. Por favor, selecione o modo de avião agora e segure o aparelho durante o voo ou guarde-o num bolso. Se o aparelho eletrónico ou a bateria tem algum dano, está quente, produz fumo, está perdido ou alojado na estrutura do seu assento, por favor, informe o membro da tripulação imediatamente. Aparelhos de maiores dimensões, tais como computadores portáteis, devem ser desligados e guardados na sua bagagem durante a descolagem e a aterragem. Obrigado pela sua atenção. Por favor, encoste-se, relaxe e desfrute do voo. que uma... é, é... mais, né, question Muito perfeito. Habilita-se a ganhar um milhão de euros, um automóvel e ainda outros prémios em dinheiro Ao mesmo tempo que beneficia instituições de caridade infantil Por apenas 2 euros cada raspadinha, comprando um pack de 7 raspadinhas pelo preço de 5 Os vossos trocos vão fazer uma grande diferença para estas instituições Todas as informações sobre as instituições de caridade poderão ser encontradas na nossa revista a bordo. O membro da tripulação irá agora passar pela cabine Pelo que tem o seu um contributo e ao mesmo tempo habilite-se ganhar fantásticos prémios. Em nome dos nossos parceiros de caridade, agradecemos a vossa generosidade e desejamos-lhe boa sorte. Obrigada. Uma respadinha de 2 euros faz fazer. Uma é. respadinha? Sim. É para poder... Porque... É só uma, sim. Repetir depois E depois repetir. Repetir? E o que é, pode ser esta vermelha? Esta vermelha. É, é, um caninho só. É, essa... Ok. Esta vermelha... Vamos a tentar a sorte. Temos aqui uma moeda de 20 cêntimos. Vamos raspar aqui a raspadinha da Rainer. Vamos a ver como é que é a raspadinha. Como estão a ver. É em inglês. Vamos raspar aquela parte ali. Ficar o nome de C. Vamos ver como é que isto funciona. Vamos, Vamos raspar a guerra Já só aqui a raspadinha Parece que não, não temos nada, não é? O sol, o coração O que é que passa na fechadura eu, sim. Sim, vamos, ver. vamos ver aqui Também tinha perfumes eles Vamos ver metros, como estamos a ver, 8 mil. Nós estamos a descer já para, para aterrar. Estamos também aqui no, no Boeing 737-800. É onde evento estamos. evento a ver? em baixo, ver? É os a agora ali a ver? 10 casinhas, parece uma maquete as casinhas ali em baixo, com a Parece já está a travar Já está a travar tudo Já a turbulência já está a travar o avião Desce sempre o gajo a travar está O gajo fechou e travou então? Agora já está, já está, normal. Não faz mas ele também mas a pista também não é muito grande. que tem que ir travando. Agora já está, normal. Já travou. aquele carro... Deve ser isso. Deve ser isso carro. vamos isto? a Acho eu, vou aguentar a É o seu abastecimento. Deve de abastecer o avião para partir para a próxima viagem. É a minha É e agora? Deixa Boa noite. Estamos a chegar. E vamos, nós já chegámos à terceira, vamos que ter os pés no chão. Yeah! Já metemos os pés no chão, éramos a terra. Vamos agora de aqui, OK? Você não You filmar film here, Ah, okay? Oh, okay. embarque à espera dos passageiros, é que tem as coisas. Vamos a de segurança. Interilhas. Saída para a frente. Yes. Agora, agora temos que mostrar o certificado ali à senhora. Vamos lá o certificado. A ver as escadas lá ao fundo, iluminadas. As escadas... ao fundo, umas escadas com as luzes, ali ao fundo. Ah, sim, é sim. Assim, é assim. Sobre as escadas, quando chegar lá acima ao parque, ao fundo, vai ter um Opel Corsa preto com esta matrícula. Certo. A devolução é feita ao mesmo parque, que é o parque 5, lugares com o número 1 um marcado no chão. A é, é, é o mesmo parque, mesmo parque, parque 5, oh. lugares o com o número 1 é um marcado buru. Exatamente. Está é para si também. Tá. Obrigada, é. uma tá. boa história. É. Obrigada, e, e agora vamos subir as escadas, não sei onde é que estão as escadinhas, mas estão para ali. Estão ali, não vez ali as escadas. Ah, estão ali as escadas. As escadas e o carro está lá e depois temos de deixar também no número 1. Output o carro, agora fechar as portas e entregar o carro. E pronto, sim, estamos da balada da terceira dos Açores. Após uma semana de filmagens, o nosso avião há é de aquele lado. Agora é guardar Então, o Cílio, o que é que achou da viagem? <risos> <E não há risos> comentários? Um Comentários só sobre... no final dele. <risos> tenho aqui alguma coisa, algum medicamento, alguma coisa que eu tenha falta durante o caminho. sete certo, Sim, e é porque é. É. Acho que é. É ou é? é.